Fala, fala galerinha! E pessoal! Eu sou o Norberto Eu sou a Carol. e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente tá aqui pra falar pra vocês sobre o livro O Lado Feio do Amor. A gente fez tá fazendo uma leitura do Lado Feio do Amor por causa do projeto Pan de Bel de Bel Gonçalves com o Pan Rodrigo. O quê? novas pessoas aqui. Pão Gonçalves e Pé Rodrigues, elas criaram um evento, a gente vai linkar aqui embaixo pra vocês. O intuito é que no final do mês seja feito um vídeo discussão sobre o um livro. Muitas pessoas estão participando, a gente vai contar aqui a história e falar a nossa opinião sobre a leitura. O Lado Feio da Amor, então, conta a história de Tate Collins, que se muda pra São Francisco pra morar com o irmão enquanto não acha um apartamento, porque ela tá fazendo mestrado em enfermagem e vai pra nossa. lá a fim de quando ela chega no apartamento do irmão Ela se depara com um bêbado Sentado na porta e não sabe direito se é aquele apartamento Então ela liga pro irmão dela para confirmar E ele diz que realmente é aquele apartamento Que ela tenta entrar de alguma maneira Daí ela descobre que esse que tá no chão é Miles Archer O vizinho da frente do irmão dela Quando ela vai entrar no apartamento Então ela acaba acordando Miles e ele pega no tornozelo dela e começa a falar sobre uma Rachel Que a gente não sabe muito bem quem é Só que provavelmente fez ele ficar naquele estado Então ela leva ele pra dentro de casa, deixa ele dormir no sofá E vai descansar, porque essas foram as instruções que o irmão dela pediu que ela fizesse A partir daí, ele... Eles começam meio que uma relação meio estranha, porque ele é muito fechado, super na dele e ela fica assim meio que sem entender qual é a dele a princípio ele parece ser uma pessoa bem ríspida, até que um dia ele vai passar um feriado na casa dos pais da Ted e eles acabam ficando e começando um relacionamento meio estranho, ela pensava que ele não gostava de jeito nenhum dela e ele nesse momento mostra que não que ele realmente tem algum interesse de alguma maneira eles começa uma relação meio peculiar porque ele tem apenas duas Regras. Uma é que ela não pode perguntar sobre o passado dele E a segunda é que ela não pode esperar nada dele pra, para o futuro A princípio ela fica querendo perguntar muito sobre o passado dele Principalmente porque ela não sabe ainda quem é Rachel E ele não fala sobre o assunto de jeito nenhum Só no, no primeiro na primeira cena deles Mas eles vão levando esse relacionamento adiante Ele sempre muito fechado e ela, de algumas maneiras, tentando fazer com que ele fale, mas também respeitando as regras dele e tudo mais. Então Tate acaba se apaixonando por Miles Só que isso pode trazer muitos problemas a ela Principalmente em relação ao irmão Porque ela não sabe como ele vai reagir a esse romance entre os dois Já que Miles é o melhor amigo dele Fora essa coisa sobre o passado de Miles Que ela fica querendo saber, mas ele não diz o que é Então a partir daí é que vão se desenrolando os dilemas do livro E o enredo vai tomando uma forma mais concisa Pegando um ritmo mais acelerado Essa é basicamente a premissa do livro Quem não leu e tem interesse A gente recomenda muito a, a leitura a narrativa da Colin Hoover é muito fluida, eu já conhecia alguns livros dela. A trilogia de Métrica, que é muito boa, e O um Caso Perdido, que eu já li também. Agora, se você não lê o livro, você pode parar. Para. Fecha. Não continue o a partir desse momento. Porque a gente vai falar nossas impressões e muito provavelmente vai soltar algum spoiler. Com a intenção de abrir uma, uma discussão maior, principalmente com os participantes do Pud Bell. Se você não leu... É sério, a gente vai falar, eu falar A não ser que você não se importe com spoilers, né, e queira é, saber qual é a história, como é que funciona o livro. Eu nunca tinha lido nenhum New Edit, esse foi o primeiro, e eu gostei muito desse livro, achei muito diferente. A história, apesar de ser clichê, de parecer ser clichê, de uma questão de, de um relacionamento, de uma menina que conhece alguém, um cara novo, acha que não vai se apaixonar, acaba se apaixonando, e depois tem problemas, e isso acarreta em confusão, não sei o quê. Eu, eu acho essa história chata, na verdade, eu, o, clipe, o romance, em geral, nos livros eu não gosto muito, mas me interessou muito aqui pela maneira que Colin Hoover escreve. A narrativa dela é muito boa e ela se usa de figuras de linguagem, ela utiliza a estrutura do próprio livro, a estruturação dos parágrafos e dos capítulos pra dar um sentido novo à história, pra mostrar o que tá ali por trás das palavras. Colin Hoover, sabe Colin Hoover, é tipo, genial. É muito bom, pô concordo com relação à narrativa, eu sou meio suspeita pra falar que eu adoro, como eu já falei, os livros que eu já li da autora A única coisa que me incomodou um pouco é que em alguns momentos me suou que o relacionamento deles era um pouco meio que abusivo, né? Então ela tava sempre em algumas situações meio que submissa àquilo, só que assim, é complicado também julgar porque, enfim, no íntimo dela a gente também não tem como saber como ela estava se assim, sentindo em relação a isso, né? Mas eu achei que em alguns momentos ficou bem pesada essa relação deles. Por outro lado, compreendo porque ela estava naquele impasse ali de ele não falar nada. Aparentemente, ela passa uma ideia de ser bem comunicativa e expressa muito os sentimentos dela e tudo mais. Então acho que pra ela foi uma novidade estar diante de uma pessoa que não compartilha dos sentimentos e principalmente que tem tantos segredos com relação ao passado e fora que ela aceitou essa condição que ele postou pra, que ele colocou pra ela e, e mesmo sabendo que ia estar em desvantagem, na verdade Que é como ela fica mais ou menos o tempo todo no livro, né? Que ele fica dominando ela, realmente <risos> Bom, então eu achei interessante essa maneira de ela alternar né, Entre passado e presente E o que eu achei, na verdade, interessante Isso não foi nem a alternância entre, entre os tempos da narrativa Mas foi a maneira como ela fez Ela começa o texto em prosa, corrida normal a, a, Na estruturação dos parágrafos E a partir do momento que ele que Miles encontra Rachel e começa a escrever em poesia, é uma coisa que, que dar um sentido, né? Que começa a fazer muito sentido, porque ele tá muito feliz, então pra ele tudo é poesia, tudo é beleza, tudo é... Arte! quê? Okay. É, uma coisa assim. E eu faltei chorar quase, <risos> por pouco, no final, quando ele perde Rachel e fica muito triste, o texto volta sem prosa, e ele fica, e ela faz esse... vá e ela é muito legal, pô, esse jogo de, de, de, de estrutura que ela faz. Eu nunca tinha lido nada parecido. E além do jogo de palavras que ela faz, né, as figuras de linguagem que ela usa aqui. É, muito bom mesmo. Que eu marquei e não foram poucas. <risos> eu particularmente gosto muito também dessa essa questão. Eu adoro histórias não lineares, que você vai ver no tempo, que você tem que montar a história a princípio do seu jeito e depois você vai adequando de acordo com aquilo que você vai lendo. E também gosto de fato da perspectiva ser em dois pontos de vista. Também gosto muito do livro assim. Isso ajuda ao leitor ir meio que montando a história. Tanto por serem duas pessoas contando, como serem em dois tempos diferentes, então isso ajuda muito. A história é se distanciar do clichê, apesar de ser clichê e enfim. Uma coisa que gostei muito foi Cap. Cap é o meu personagem favorito é desse livro. Personagem. Ele é muito bom, porque, na verdade, no começo ele me parecia um porteiro normal, não dava nada por ele, só que com o passar do tempo ele foi, foi se mostrando uma pessoa muito conhecedora, um senhor muito sábio. Eu fiquei surpreso, na verdade, no final do livro, quando Miles revela pra gente, revela pro leitor que já conhecia Cap de muito tempo atrás, e ele deixou isso escondido de Tate, por todo o tempo que o livro foi acontecendo, por todo o desenrolado do, do enredo. Outra coisa que eu gostei muito foi os diversos diálogos, principalmente do, no final do livro, que meio que estão sempre reforçando e explicando por que o título do livro. Né? Sempre falando que pra você conhecer o lado bonito do amor, você tem que se, se deparar com o lado feio, para ele ter alguma importância. Das citações que eu marquei, muitas foram com relação a isso, de, de ele estar tá meio que ela no cara. E ela tá é, reafirmando e explicando porque o nome do livro é esse e mostrando como cada personagem vê essa questão do lado feio, do lado bonito e entender que nem sempre a vida são rosas, não é mesmo? Nem tudo é como a gente quer. <risos> nem tudo pode ser perfeito. Uma coisa que eu não esperava nesse livro foi me tocar assim, me emocionar Na verdade eu não esperava que o que tivesse acontecido com o Miles, na verdade, com Rachel E o filho, daquele, aquela coisa do acidente depois do filho nascer foi Quando, quando eu percebi o que é estava acontecendo na cena Que eles começaram a ver uma luz vindo no carro e tudo mais Que eu percebi o que, é que ia acontecer de verdade Eu teve que fechar o livro porque... Eu não consegui, eu fiz. Carol, me ajuda eu não tô conseguindo. Continua lá, meu Deus do céu, é o que é hoje? O que tá acontecendo? Isso pode ser muito clichê, até pra alguém. Alguém pode achar previsível essa cena, só que eu achei muito legal a maneira como foi descrita, porque era uma coisa que a gente queria saber desde o começo e que era uma coisa que atormentava o Tate no presente e ao mesmo tempo atormentava a gente, né? Que a gente queria. querendo ou não, a gente quer que ele desenrole o relacionamento, mas fica sempre aquela coisa atravancando. E a partir desse momento eu fiquei tipo. É interessante como ver que isso afetou tanto ele que ele passou muito tempo, né? A morte do filho afetou tanto ele que ele passou muito tempo sem nem se relacionar com ninguém. Porque ele tinha medo de sentir o que sentia por outro alguém. E que aquilo viesse a machucar ele de alguma forma por ele relembrar o passado. Bem doido, né? É, é doido. É doido. E ele ficou meio, meio maluco, né? Foi atrás de Rachel no final, inclusive. Ei! É uma das cenas mais emocionantes, inclusive, do livro, né? Quando ele vai encontrar Rachel, que ele mostra. Que ela mostra a filha nova. Putz. Eu que quero chorar Eu achei que o desfecho foi muito bem feito Também por Cap ter tido participação nisso De, de não vá lá e, e se resolva Porque você não vai conseguir seguir em frente Se você não encarar esses seus medos e tudo mais Então eu acho que... Nossa, muito bom Me economiza aqui eu fiquei... Uma parte que eu, fiquei, que eu tipo fiquei tipo, massa legal que isso aconteceu, foi quando ele tava com o Maio, quando o Maio estava com Ian na casa dele, né? Que Ian deu tipo, ah, pode crer. balançou ele num choque de realidade pra ver o que tava acontecendo, que ele tava desperdiçando a vida dele, fazendo o que ele tava fazendo. É, essa relação também da amizade deles, eu acho que não foi muito... Assim, não o que não trouxe à tona durante a história trouxe nesse final. Assim, mostrou como eles tinham um relacionamento legal e como Ian tava ali pra eles sempre, né? sabia toda a história dele e, sei lá, desde a da escola. É. Essa cena deles realmente foi muito, foi muito legal. Também serviu de, sei lá, de degrau pra esse desfecho ser tão interessante. Chegando mais a parte do final mesmo, uma cena que me, me meio que surpreendeu e ao mesmo tempo me emocionou muito foi quando ele fica naquela briga interior de Meio que se obrigar a sentir alguma coisa, porque ele tá mu com muito medo de não sentir. E a partir do momento que Tate bota seno nos braços dele, vem aquela coisa. Sei lá, ele sente tudo, né? Ele volta e ele fica mais. Eu, sinceramente, deu aquele. Só quando você. Tive o que que peso das costas, né? Aquele alívio. Eu, eu, eu me senti aliviada junto você com ele. você poder respirar, né? Porque você tava te ali. Tipo sofrendo junto é. e agora é, foi, foi ah, essa brecha. Foi massa. É muito emocionante. E a partir do momento que ele que ela faz a entrega na verdade da bebê, uh -huh. e que Miles reflete. Ela entrega sempre para mim e minhas mãos estão tremendo, mas ela seguro mesmo assim. Fecho os olhos e exalo lentamente antes de encontrar a coragem para abri-los com mais uma vez. Sinto a mão de Theo encostar delicadamente no meu braço. Abro os olhos e inspiro fortemente ao vê-la. Ela é igual a ele. Mas com o cabelo castanho de tete. Seus olhos são azuis. Ela tem os meus olhos. Estou sentindo. Está tudo aqui. A partir desse momento, então é como se toda a história dele tivesse voltado a fazer sentido. E, e tipo, concluído, né? O ciclo é. que, se, que se iniciou com aquela coisa que ficou faltando nele depois da morte do filho dele. É como se tivesse voltado tudo agora com o nascimento da filha deles dois. Ele, ele fechou Super o ciclo, normal, né? Tipo assim. ele, ele, ele fechou o ciclo de certa forma, pra se permitir a viver de novo, tipo, o, o amor, tipo, agora o lado bom do amor. Acaba que esse livro, na verdade, se torna, não é um livro sobre Tate, quando a gente começa a ler, começa, é Tate que começa falando. Só que o livro não é sobre ela, nem é sobre a história deles dois, é mais sobre a história de Miles, é. na minha opinião, assim porque tudo se volta em torno do que ele sofreu e todas as consequências disso no relacionamento dele atual. Tanto que no final é ele que fecha o livro É ele que diz o que está sentindo E ele diz o que vai ser dali pra frente é a vida deles dois Então é isso aí pessoal Se você ainda não leu o livro e assistiu até o final Mesmo sabendo da história A gente recomenda muito que você leia Porque é uma sensação completamente diferente Ouvir a gente e ler o que está escrito no livro para todo mundo que tá fazendo parte do projeto Pandibel e para quem o livro em geral, deixe seus comentários aqui embaixo se gostaram do livro, se não gostaram, se concordam com nossas opiniões, se discordam, digam o que é que chamou mais a atenção de vocês, o que é que vocês acharam que foi pouco explorado ou que estava que ali em demasia, que foi muito apresentado, mas ficou faltando em alguns pontos. Enfim, se vocês gostaram ou não gostaram, dê a opinião de vocês. É, se você gostou do vídeo... Dê um joinha aqui embaixo, se é a primeira vez que está assistindo o nosso vídeo, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e fique ligado que tem vindo mais coisa por aí. Valeu! Valeu!